Olá, eu sou Marília Lima, uma das alunas certificadas no curso do Rota do Conteúdo Academy. Eu trabalhei muitos anos com TI, numa fundação em São Paulo. Me aposentei e me mudei para Maceió. Depois de algum tempo relaxando, senti que era hora de voltar a trabalhar de novo. Mas queria um trabalho que tivesse flexibilidade de horário para aproveitar os dias ensolarados dessa cidade maravilhosa. Tempo para as minhas atividades, para minha família, e que me desse uma grana extra para complementar a renda. Foi assim que me deparei com um anúncio do curso que prometia exatamente isso. E olha, vou dizer que foi um tiro certeiro. Eu não fazia a menor ideia de como era o marketing digital voltada para a gestão de conteúdo. De trabalhar atrás das câmeras, dando suporte aos especialistas, sem precisar se expor ou ter um curso para vender na internet. Trabalhar sem horário fixo, sem pegar trânsito, escolher os clientes e ainda fazer a renda essa que eu queria, foi muito tentador. O curso me abriu os olhos para um mercado com infinita possibilidades. E foi um curso com tanto conteúdo, mastigadinho, com dicas, com tutoriais, ensinando o caminho das pedras, que antes de me formar, eu já tinha conseguido meu primeiro cliente. Hoje, trabalho com três clientes fixos e tenho dois em prospecção, o que pode totalizar uma renda de 4 mil reais por mês. O mercado está bem aquecido, e ser certificado, estar no painel dos gestores de conteúdo facilita muito a captação de clientes, porque eles sabem que o profissional tem uma boa base, que fala a língua deles e vende de uma fonte segura. Eu estou bem feliz de ter aproveitado aquela oportunidade. A gente criou um grupo de alunos, onde a gente troca experiências, dicas, indica trabalho um para o outro. Virou um grande network dos gestores, a Gente se fala diariamente. Eu só tenho a agradecer muito a Mila e a todos da equipe da Rota do Conteúdo AK.